Fala aí guerreiros e guerreiras, soldado aqui, novamente trazendo para vocês mais um vídeo, né? E o vídeo de hoje é roletando na nova caixa vigilante, vigilante, vigilante, que chegou nessa atualização do mês de maio, né? Que trouxe aí a, a, rank, de, a rank de zumbi, que a gente também vai jogar durante essa semana e nas lives também. Vamos ver como é que vai ser essa parada. Mas, focando aqui no roletando... Essa caixinha infame. Vamos parar. Vem que vem. Vem, neném. Vê que eu tô boneco também. Nessa caixinha aqui que tem a Car. A Famas. E também tem a Evo Scorpion. Né? Então eu queria muito, né? A, a, o foco dessa caixa aqui é pegar a Car. Vocês sabem. Que acompanha o canal aí, acompanham acompanha as lives, sabe que o boneco. Gosta muito da Car. Car na mão. Inimigo no chão e boneco em ação. Então o objetivo é pegar a cara. Depois que a gente conseguir a cara. Aí a gente vai para as outras. Mas até tá, então a cara é a predileta dessa caixa. Tá bom? Seus bonecos. Também queria agradecer o apoio o carinho de todos vocês. Eu sempre estão assistindo os vídeos. Não esqueça tá de deixar a curtida. Sempre peço para você deixar seu comentário, sua opinião. É, eu sempre estou respondendo lá né na medida possível. Quando eu posto o vídeo eu sempre respondo a maioria dos comentários então pode deixar sua opinião seu comentário se você precisa de alguma ajuda referente a alguma coisa não me procure <risos> tô brincando se precisar alguma ajuda você manda manda mensagem no, no Facebook tá gente que no Facebook é mais fácil de eu ver né a rede social que eu mais uso é o Facebook que é o que tem no canal né a página do canal então usem a página do canal Tá, porque muitos deixam para perguntar as coisas quando eu tô em live. Então, quando eu tô em live, não tem como eu ajudar, né? Porque eu estou em live e tô jogando, interagindo e tal, com a rapaziada. Às vezes, não tem como eu parar para te ajudar. Então, no Facebook, ali eu tô sempre lendo a mensagem, sempre lendo ele e respondendo, tá? Então, se você tem que ajuda se você tem alguma dúvida referente a algum assunto, manda na, na, no Facebook, tá? Que é mais fácil, tá bom? E é isso, vem que vem, vem neném. Meu, já foi 30 e nada, meu bem. Tô ficando com medo. É boneco de gelo. Vamos lá. Vamos lá, eu tô roletando, tá? No. Agulhas, agulhas, agulhas sem canal, tá? Agulhas sem canal. Eu sempre tenho um padrão aqui que eu faço nos meus vídeos, roletando que é. 20 no automático e 10 no manual. Né? Tem dado certo algumas vezes, na maioria das vezes. Hoje não tá tão não tá tanto tão dando certo. Mas vamos mudar. Vou mudar. depois dessa senha aqui não é muda, porque nós é boneco. E é boneco. Já foi o que, Já foi quase 50, pê. Nem a cara da danada, É agora, ó. Ih, quem falou? Quem falou? Quem falou? Cadê a car Vem a car a car vem a cá que eu quero lhe usar. Vem que vem, vem neném, vem que eu tô boneco também, vamos lá. Então, que nada, olha o blind, olha o blind, olha o blind usando a, a conta fake dele pra ganhar a arma. Olha o blind, olha o blind gastando aí, ó. vamos ganhar vamos na selva, vamos olhar, gatilhar aqui o danado, cadê? Gatilhou, foi lá, mirou, agora não ganha. Agora, agora, é, ó, ó. Ó! Oh, eita, foi quase. Agora vai. Agora parou! ela, Agora vem! Vem, vem! Ah, é, tava boa. Aqui, no, no, no, Olha! É por. Ah, o, o, o, o, o esquema é por aqui, ó. Ixi, era, Era. Era por aqui. Tá sendo mais. Deus tá sendo mais. Já não passou mais. Tô ficando com medo! Já foi 60, mais para 60 rapaz, e nada nada, e aí rapaziada vocês estão roletaram, eu sei que vocês têm alguns vales caixas guardados vocês conseguiram ganhar alguma coisa, vocês roletaram comenta aqui na bexiga do comentário, hein? deixa aqui embaixo, aqui nos vídeos eita como é que vocês estão, vocês estão se cuidando, vocês estão se prevenindo aí né com toda essa situação que o país se encontra, vocês estão se cuidando bem é, os seus familiares como é que eles estão, eles estão bem Tá, deixa aqui nos comentários também. Eu quero saber como é que vocês estão. Tá difícil, tá complicado. Porque tá fogo. Aqui o boneco aqui tá, tá se virando como pode também. Tá bem difícil. Mas nós vamos vencer. Tenho certeza que isso aí vai passar. E a gente vai conseguir superar essa situation. Essa situação. Não é mesmo, meus parceiros? E Deus. Na frente sempre dá tudo certo. Só falar em Deus e já vem. Já dá certo as coisas, tá vendo? Vem que vem vem neném Eu não quero a Evo, meu bem. Eu quero a Car. Eu não lembro, tá no automático. Estava no manual, agora eu me lasquei. Tava no automático, tava no manual, não lembro. Não lembro. E agora? 20 10 50 90. É, eu acho que tá. Eu acho que está no manual, mas tá bom. Que tem problema não, nós... nós faz na outra. Eita. Eita. Gamos. Aí, eu eu não gosto muito de jogar com essas armas aqui, curta, porque Ela é boa, de média distância, né? É, eu já tenho ela tanto da da, da Ranked, como também a Grafite. Grafite não, qual que é a outra que veio? Ah, Grafite, ó. A Zafira, né? Ela veio, ela veio da versão azul, na atualização auto e eu ganhei ela. E eu joguei, mano. Ela é boa, assim, de média e perto de distância. Já de longe, ela não é muito boa. Por quê? Porque é, vocês sabem que arma asma asma asma, asma. asma. asma é que dá falta de ar, caramba. <risos> arma, armas curtas, ela perde. Ela, ela, elas perdem um pouco de poder de alcance. Tá? É quando tá muito longe. Então, se você não sabia, você tá sabendo agora, seu infame. Então, se, se tá um pouco mais longe, ela perde dano, né? Não dá quase nada de dano. E. Olha, olha, a fama, meu né, parceiro! A fama, a fama! Só falta a cara. Só falta você. Vem que vem. Vem, neném, vem que eu quero ganhar o CP também. <risos> então, ela perde dano, tá? A fama. Ela. Já a Famas, eu também joguei com a Famas, né, eu tenho a Famas Grafite. Cara, a Famas me surpreendeu de uma maneira muito boa. A Famas tá muito boa também, a Famas tá muito boa. Tá, então se você ganhou a fama eu vou até jogar com ela também, essa semana. Durante a... Ai, não, não, não é porque você tá boa que você tem que ver, né. Pô, tá de saciedade pô, aí você me sempre Se me calma aí. Deixa pra car. Car, vem a car que eu quero lhe usar, eu quero a Car. Né? Então a fama também tá muito boa E sem falar a cara, a casinha a cara padrão A cada bonecão, a cada mão inimigo do chão Aquela cara que deixa todo mundo como né? A cara eu gosto porque a cara é uma, é uma sniper Ela não é 100% né, em toda a parte do corpo Mas ela é um rifle bem, bem ágil e leve Então eu gosto muito de jogar com a cara por causa disso Eu não perco a minha movimentação né? E é muito bom, eu gosto muito então, é isso. E eu quero ganhar a cara também. Cadê? Faltou a cara. A cara. Vem a cara que eu quero ali usar. É agora, ó. Rodada especial, ó. Segue o macete. Você vai até do fim, ó. coletou, Pegou. Flixou. Clicou e soltou. E toma a cara. <risos> mentira, mentira, mentira. Pegadinha do boneco. Pegadinha do boneco, patinho. Vamos lá, mas vai vir vai vir, vai vir, vai vir Vai vir, vai vir Vai vir, vai vir Vai vir, vai vir Tomara, né? Porque fica mais complicado Joguei duas E uma da outra Então só falta uma E quando falta uma A probabilidade de vir Respetidas É bem maior Né? Mas A gente consegue A gente consegue Vem que vem Vem neném Vem que eu tô boneco também. Olha! Ei, lá Vou colocar 10. 10 no automático. 10 no automático. Vamos, boneco. Fecha pra bife. Eita caramba. Quase ser. Tô ficando com medo. É boneco de gelo. Se eu ganhar aqui, eu vou cuspir. Olha! Boa Cadê? Eita! Pimba! E agora? Agora não, agora vem. Encheu a barrinha, analisou, pensou, soltou e tomei a cara na mão. Ih! devagar essa tática, as táticas infalíveis dos Palo-oranjos Nossa, vontade de jogar um, um joguinho aí bom Vocês entenderam a referência Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Urubu! Vou jogar as duas pro sacrifício! Tô ficando com medo! Eita! É agora! Vem, vem! Vem! Vem! Tô ficando com medo! Só tem 9 no dinheiro! E agora? Vem que tem! Vem neném! Vem que eu tô boneco também! Nossa, já esquecer também, ó rapaz! Não pode esquecer! Lembrando, se você tá precisando de zp, tá precisando colocar um cash aí Tá sendo tendo 50% de, de, de, de bônus, né? Então se você quiser comprar o um zp Rápido, fácil, cai na hora, sem demora, sem complicação O link vai estar tá aqui na descrição É o nosso parceiro e amigo Zé Louco Zé Louco ZP Tá bom? Então só clicar lá Falar com o Zé Tamo junto Tá bom? Ih mano, faltou Poxa, faltou só a cara, hein? Faltou só a cara, hein? Só a cara Faltou só a cara Então é isso rapaziada, se você quer que eu continue roletando e pegue a cara Comenta aí, deixa nos comentários aí. E se você conseguiu roletar e ganhar, comenta aí também. Ou se você não roletou, você tá cagando pro jogo, você tá urubu, tô nem aí, soldado, você que se lasque. Comenta também, tá bom? Muito obrigado por ter assistido. De, é, não esquece de deixar seu like, compartilha esse vídeo pro amigo pra ajudar o boneco, tá bom? Tamo junto, é, até a próxima, valeu, falou, fui, chupa bife, tamo junto, tchau mais!